Eu tô conversando com, com o, o Francisco tá. Valeiro, Você tá joia, filho? Graças a Deus. Tudo de bom. Quantos anos o senhor é casada com ele? 51 fez agora em outubro. Ué, mas já fez bodo de ouro? Já. É. Puxa! Tirei mais fotos chique, maluco. E ficou bonito mesmo? Ficou. Ô, ô, Francisco, como é que você conheceu essa moça? Ué, é destino, né? É destino, é destino. <risos> tinha tantas moças bonitas parendo que eu tinha, que Escolheu a mais rica. bonita. Vim achar essa peixe que pede biracica. Vim achar a rica. mais bonita aqui, você escolheu a mais bonita. Como que é o nome Diz. da senhora? Alta Alves Faleiro. E você senhora... casaram com a rica? É, e a senhora a senhora tem tolerado ele já há 51 anos? Não. A senhora tá no céu. Não, o, o pior é que ele era gente. Eu? Agora só pô, bebê chega até cair. Ah, isso. Aí... Só que eu não aguento, não. Eu não gosto de pegar ele. É. De jeito segurar ele, não. Aí é a minha. Neta. Bom, a minha avó é. De aí, aí, ó, os moscados dele de domingo. Eita. Sai Você gente. tem que ir lá pra igreja do, do, do, da da Sara. É, eu sou de lá. A senhora é de lá? Que bom. A senhora é natural de onde? De Biraci? De Biraci, é. Que família que é? Papai, chamava João Alfredo Tristão, é do Tristão. E a minha mãe é Sintra. Sintra? É, Geraldo Alves Tristão. Sintra. A minha neta é Sintra. É. É, então, é do Marco, o Marcão, que tinha só zíper, Marco Sintra. Ele era de Claraval, naquela região. Ah, de Tudo tá. de é minha, Então, minha mãe é Sintra. Todo mundo é Sintra. Do lado da minha mãe. E, e as meninas da senhora assinam como? A assim, Rosa a Rosanja Aparecida. Se me perguntasse eu não sabia. É. Não, agora eu não sei porque... Casou? Largou. É. Faz 19 anos? É? é. Eu não sei, ela tirou o um nome, eu não sei como é que ficou. Não, não sei como é que ficou. E aonde que vocês fizeram a festa de 50 anos? Nós fez aqui perto do... Perto do posto... Coisa que é... Aquele posto... Sorriso. O Sorriso né? É Sorriso, né? Lá, abaixo, viu, um lá de baixo. Você viu o pastel para pessoal? Não. Não. Não. <risos> foi salgadinho é. mesmo. Só foi, foi salgadinho, é. depois foi janta. Elas é. que fizeram. É elas que fizeram. A Sara tem três filhas, né? É, três o e nome. um que morreu. E o, o o nome, morreu. e o nome delas? Rosângela Aparecida Faleiros, que é o que ela chamava, não sei como é chamaria marido dela. Cê, a, a outra nome. é Silvana Alves Faleiro também. Só e a outra? É Alves. E a outra é Simone Cristina Faleiros. E quantos netos? Oito. E um bisneto. De Já, três. já tem. De visto, três né? anos. Foi meu da ah. Que coisa chique. É. é mas a senhora não está fazendo vantagem, não, viu? A é. senhora não está fazendo vantagem, não. Não. Porque eu conheci uma senhora de 48 anos, era bisavó. É, né? É. Não, o meu, ne o meu neto tinha. Casou muito velho. É, né? É, 30 anos. você casou. Casei, né? É. Depois de 19 Sim. anos. Você, se o menino tivesse casado mais cedo, tinha, tinha bisneto. É, né? é, é ele demorou a casar. Ele é dono daquela parcelaria ali do posto Sorriso, sabe? Do lado, você já viu lá? É, ela é no Sorriso? É, você já viu aquela parcelaria a pastelaria lá? Você... É meu neto que toma conta, é dele. É dele? É dele. Ah! Essa senhora, ela casou com 15 anos, Ah, não, eu caso com 15 anos. anos ela teve filho, uma filha, a filha casou com 15 anos, teve um, um filho que deu um neto e o neto com 17 anos casou e deu um bisneto, ela estava com 48 anos. A, a, a, a, minha, não, não, não. a minha irmã fez 50, a minha irmã fez é. 50 até um, bis, um, um, um um bisneto com... Três anos, você é ser quatro anos, aí, Ela começou cedo então, começou a tarefa é. De povoar a terra, né? É. Vamos ver o papo aí é. que tá é. aí. Aí, ó. E esse menino aí? Esse é neto. Esse é neto. neto. Como que chama? Quem? Chama ele lá, chama ele aqui. Eu, não sei, não, é. Eu tô gravando a conversa dela. Eu tô gravando, é. E ela tá ficando boa aqui a conversa. <risos> Agora tá fazendo almoço. Já tem, vai ter almoço aqui hoje? Pra, ele vai pra escola. Como é que pai? chama esse almoço? Cairo. Cairo? Cairo de quê? Cairo Faleiros. Fale você deve ser gente boa, né? Porque você tem sangue. Pela carinha dele. Né? Esse é trabalhador. Ali. É. Quantos anos você tem hoje? 14. Você estuda onde? João Marcelo. E trabalha onde? Na oficina de moto. O que, que você de... faz? Mecano. Mecânico. Mecânico? E você não vai ser pasteleiro, não? Não, oh, é. Isso uhum. é bom, ué. É, ele, não, ele comprou um pula-pula pula pra, pra levar, pra cobrar dos meninos pra pular, ué. Ei, mas esse cara é... Você quer é ativo, meu filho. Ativo, ué. Você faz <risos> suco é... pra vender também? É. É uma rede de suco. Faz de... suco, que as polícias roubaram a bicicleta e as polícias foram lá. Ficou bobinha de ver ele fazer o suco. Pra vender. Faz suco pra vender. Que coisa boa, a gente aprende a, a, a trabalhar em criança, né? E é bom, né? E é bom trabalhar, viu? É bom. E eu, eu, eu peguei essa febre e agora não, não paro mais, tem muito <risos> tempo que eu... Né? Não, e você eu nunca vi, eu não? Acho. Eu nunca trabalhei, eu, eu fui vendedor de verdura na minha região, eu, eu... vendia leite lá em Lajinha Pastor não trabalha, né? Não, agora depois que eu virei pastor, não, agora que eu fui vereador, <risos> eles falam, vereador não trabalha, né? Aí eu descobri. É é. é... Mas eu tô aí ainda, eu não paro, não. Eu gosto é. de fazer. Agora eu tô filmando, registrando vocês aqui, ó. A <risos> história bonita. E eu cara... Ué, que é, é Gente que trabalha, faleiros. É, eu cheguei agora mesmo, eu fui lá no salão da minha menina que ela vai para São Paulo hoje, arroz. É. Ela vai para.. Ela faz tratamento lá também, eu também, é. né? Aí ela vai para levar, a... levar o exame, eu peguei, fui lá consumir isso, ela vai mesmo, ela vai então, Ronaldo. Sete horas. Com é isso, isso é bom. Uhum. Ó, foi uma alegria muito grande conversar. Era um sonho meu de registrar uma palavra com o faleiro que ele me ajudou muito, esse Amém. moço. Me carregou muito. Daquele caminhão lá em cima, lá botando nos compromissos. É, é, mas era bom lá, é. hein? É Eu tempo... gostava. Gostava daquele aquele barulho. É bom demais. Que... Eu tava esperando da, da minha última, a mãe desse é, menino. Subiu Se nesse época, é. eu viesse, um. é. nascia, ia. Foi rico, mas eu ia, Era, eu ia, eu ia. Eu fui o primeiro vereador, cadeirante, ah. de deficiente. Esse cara, atenção, foi muito bom. Obrigado, viu? Ah. Obrigado pela atenção. Nasci antes de chegar, na nasci pra Vai, Deixa eu ver um pouquinho a voz. Aí, eu ó, vai, vai ver. ver, ver.